pastor Giovanni, a paz do Senhor, não tenho dúvida de que Deus levantou você para denunciar essas atrocidades que têm acontecido nos últimos anos na Igreja Assembleia de Deus Recife. Não tenho nenhuma dúvida, porque jamais ninguém poderia imaginar que até as crianças <risos> pagaria um preço tão alto. Jamais. De criança, a gente não pode esperar que, co que cobrem dela um preço tão alto como estão cobrando. Incrível! Há 30 anos passados, se alguém falasse que a Assembleia de Deus Recife chegaria neste ponto. Há 30 anos, se alguém dissesse que um dia a Assembleia de Deus chegaria onde está hoje, ninguém acreditaria. Ninguém. Ninguém. Ninguém. Continue denunciando essas atrocidades, porque Deus me levantou para isto. A paz do Senhor, pastor. Servo de Deus, é, tenho fobia dessa palavra pastor, é, não sinto chamada, nunca senti, não é? e, mas sinto-me regozijado por fazer parte da história da nossa igreja e todos nós entraremos sim para a história da nossa igreja como defensores da verdade, não é? como combatentes incensantes de atrocidades, hipocrisia e dissimulação. Ao mesmo tempo que fico feliz né, com essa chamada de Deus, eu não tenho dúvida que Deus nos chamou para isso, tanto a mim como muitos irmãos e irmãs espalhados por todo o estado de Pernambuco. Ao mesmo tempo, a tristeza é muito grande em vermos o outrora pastor-presidente da nossa igreja, hoje, para mim, considero um gestor, um gerente, um administrador apenas, um homem que nós defendíamos não é? aonde íamos mas defendíamos com clareza com coerência não como se fosse um semideus como muitos o fazem não é? e quando víamos ele e outros criticarem outras igrejas a gente achava até interessante e hoje a gente vê que tudo aquilo era perseguição às igrejas e hoje estão praticando pior do que aquilo que eles criticavam de outras igrejas Hoje a gente vê claramente, eu lembro quando pastores, homens de Deus da nossa igreja, inclusive pastores muito próximos a Ailton José Alves, nos diziam que a forma como ele recebia as pessoas no gabinete, dando murro, dando tapa na mesa, com raiva, irado, tratando mal os gestores, os pastores, homens de Deus, humildes, eu não acreditava, eu até repudiava, dizia pastor, irmão, se eu tenho certeza, eu não acredito nisso não. E aqueles homens de Deus diziam, diziam, é, irmão Giovanni, é porque o senhor nunca viveu essa experiência, mas hoje nós estamos vivendo. É verdade que ele nunca gritou comigo, até porque ele não teve coragem, ele não tem coragem, porque quando estava acontecendo a perseguição do vassalo dele aqui, o Cândido de Freitas, aqui em Garanhuns, contra a minha pessoa, eu enviei e-mails para ele, fui levar uma carta pessoalmente e ele nunca me respondeu. Por quê? Porque eu disse ao Cândido de Freitas aqui em Garanhuns, quando o Cândido estava tentando me humilhar, porque ele nunca me humilhou não, que eu nunca deixei. Eu disse para ele, gestor pastor Cândido, que ainda eu chamava de pastor, eu disse para ele, olha, eu desejo muito falar com o pastor Ailton. Ele disse, você pode falar com ele. Aí eu disse, olha, mas eu ouço dizer que ele costuma dar murro no birô, tapa na mesa. O senhor diga a ele, que se ele der um murro eu dou dois, se ele der dois eu dou quatro ele saiba que ele vai estar tratando com um homem de Deus e um cidadão, e não com um moleque. Eu disse isso a ele. Então isso deve ter chegado aos ouvidos de Ailton José Alves, não é? aos ouvidos do filho dele, o Juninho, entendeu? e ele nunca quis me receber, porque eles recebem, com as atrocidades dele, aquelas pessoas que eles fazem o que querem, falam o que querem a pessoa de cabeça baixa. Eles não têm coragem, Ailton José Alves, Ailton Júnior e... Alguns que agem e pensam como eles não têm coragem de enfrentar um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, olho a olho, que confronte as insanidades dele. Porque quando isso acontece, que foram raras as vezes, que aconteceu com alguns irmãos e irmãs que nós sabemos, eles encerram logo a conversa, eles correm logo, porque são homens sem coragem, isso é característica de ditadores. Os ditadores não é? Eles são covardes, eles agem assim, eles agem na surdina. eles se reúnem sorrateiramente. Como aqueles homens do capítulo 18, versículo 18 de, de Jeremias, que se reuniam para maquinar projetos mal contra Jeremias. E a gestão de Ailton José Alves e do pessoal dele, exatamente, age dessa forma. E é isso que eles estão fazendo com o tio Cabral, com as crianças, com obreiros. Eu sei que o senhor sabe, o senhor é obreiro dessa igreja, o senhor sabe, não é? O número de irmãos e irmãs em depressão na nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Que o Brasil saiba disso, não é? tomando remédio controlado para dormir. Mas esses homens estão passando isso por tirania, opressão de Ailton José Alves e a sua turma. Já o Ailton José Alves, o seu filho Juninho e essa turma aí estão tomando remédio controlado para dormir porque estão sendo atormentados pelo diabo. Quando pastores homens de Deus nos falavam isso, eu repudiava, mas hoje eu não tenho dúvida não que esses homens estão a serviço do inferno e não a serviço de Deus, porque isso não é forma de tratar a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor. Continuemos mesmo assim, irmãos, orando pela nossa igreja, pastor, orando por esses homens, porque eles têm almas, para que as suas almas não pereçam, não vá para o inferno. Porque da forma como nós estamos vendo, Ailton José Alves, do jeito que ele está caminhando, ele vai chegar diante de Jesus e vai dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu batizei centenas de milhares, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer... Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Se ele não abrir os olhos, não se arrepender, não pedir perdão a Deus e à igreja, pelas atrocidades que ele vem cometendo, ele vai estar enquadrado nesse texto bíblico. Que Deus abençoe o Senhor, a sua família e a todos os homens e mulheres de Deus da nossa igreja, que graças a Deus são a maioria absoluta. Deus, as narinas de Deus não suportam mais o mau cheiro que exala da administração de Ailton José Alves.